Oi meninas do canal, tudo bem? No primeiro vídeo do canal vamos mostrar para vocês alguns dos nossos apliques maravilhosos. Como eles você vai poder fazer? Chapinha. Escova. Babyliss. Lavar. Cortar. Tenha o cabelo longo e volumoso em apenas um minuto. O nosso primeiro aplique é o preto liso. Aqui vocês podem ver o antes e depois dessa linda mudança de visual. E o melhor de tudo por apenas 157 reais que você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. O próximo é mais um preto liso maravilhoso que convenhamos meninas. É muito lindo. O próximo é o preto ondulado. Que fica maravilhoso. Sem marcar e defeitos. Por apenas 157 reais em 12 vezes. Aqui você escolhe a forma que te agrada para comprar. Método tic tac ou método linha invisível. O próximo é o castanho liso meninas. Maravilhoso não é mesmo? Essa cor arrasa demais por mais que eu seja virtual. A Maria usar esse aplique kkkkkk. E pelo menos preço dos outros. O próximo é o castanho ondulado que fica a coisa mais linda do mundo. O próximo é o loiro médio liso que pras migas que amam ter um loiro radiante. Um loiro é um loiro né menina. KKKK. E o melhor. Pelo mesmo preço dos outros apliques. Aqui é o mesmo loiro ondulado que fica lindo. O próximo é o loiro liso ombre hair que é a coisa mais linda do mundo. Difícil escolher né meninas meu Deus KKKKKK. Por apenas 157 reais. Aqui é o mesmo loiro hombre hair ondulado lindo. O próximo é morena iluminada liso. Que está por 157 lindo demais meu Deus. O próximo é o mesmo morena lisa ondulado que faça maravilhoso né meninas. O próximo é um dos queridinhos mais pedidos no nosso site. Esse é o Marsala Liso Maravilhosa que também está por R$ 157. Reais. Hum. O próximo é Preto Marsala que é maravilhoso meninas. Então se você quer mudar o seu visual de uma forma rápida. Com custo-benefício ótimo. É com maravilhosa qualidade. Entre no nosso site oficial que vou deixar na descrição do vídeo. Hum. Um beijo meninas. Espero vocês no meu site.